Meu nome é Breno Bezerra Brilhante. Eu costumo dizer que eu fui o primeiro BBB do Brasil. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, e quando eu tinha 14 anos eu quis morrer. Eu acho que a informação mais curiosa que você escutou na minha apresentação foi sobre o meu sobrenome. Realmente o meu sobrenome é brilhante. Eu herdei do meu pai um homem muito corajoso, muito honesto, de caráter, mas nem sempre foi legal eu carregar esse sobrenome. Quando eu era criança, quando eu era criança é, na minha cidade aquelas pessoas que tinham o sobrenome brilhante eram consideradas pessoas inteligentes que tiravam nota boa na escola os meus irmãos mais velhos sempre foram muito bons na escola mas quando eu cheguei na escola eu acabei com essa história eu era um menino muito inquieto muito desatento não conseguia estudar minhas notas eram muito baixas então eu não conseguia ser um brilhante é claro que as comparações foram acontecendo sempre. Além disso, eu carregava sinusite, amidalite, bronquite, eu tinha tantos problemas respiratórios que eu tinha até vergonha muitas vezes de chegar para os meus pais para dizer mais uma vez que eu estava doente. Dessa maneira eu me comparava demais com as pessoas, então eu comecei a pensar: se eu não existisse, eu acho que ninguém ia sentir a minha falta, porque eu não sou um orgulho para minha família eu sempre trago problemas, eu comecei a me isolar, eu lembro que lá em casa tinha uma garagem e eu montei o meu quarto na garagem, eu saí de perto dos meus irmãos e fui morar na garagem, fui lá dormir naquela garagem, sozinho, muitas vezes eu ficava debaixo da minha cama, escutando meu Walkman CCE, músicas de legião urbana, especialmente pais e filhos, chorava muito, eu era muito triste, minha mãe notou que eu estava muito triste, sem querer ir para a escola, sem querer fazer amigos. Aí ela me perguntou, o que é que você tem, Breno? Aí eu respondi para ela, mãe, eu quero morrer. Eu quero arrumar um jeito de morrer. Eu desejo morrer. Eu estou planejando um jeito de tirar a minha vida. Minha mãe ficou muito preocupada. Foi aí que ela chamou muitas pessoas para tentar me ajudar, mas nada funcionou. Até que um dia ela disse assim, o único jeito de te ajudar, Breno, é se eu encontrar alguém que conhece a Bíblia. Aí foi aí que nós descobrimos que uma irmã minha tinha uma amiga que se chamava Rossana, que conhecia a Bíblia. E ela sempre andava com esse livro preto debaixo do braço. Até que um dia ela chegou lá na minha casa, bateu a porta do meu quarto, eu disse, entra. Ela entrou com aquele livro preto debaixo do braço, e eu disse pra ela, ó, oh, Muitas pessoas já chegaram no meu quarto, tentaram me animar, mas nada funciona, nada funciona. Aí ela me disse, Breno, não sou eu que vou falar. Aí eu fiquei curioso e perguntei pra ela, e cadê a pessoa que vai falar? Aí ela disse, ele já está aqui. Foi aí que ela abriu o livro preto. Então ela entrou no meu quarto... Sentou na minha frente, assim como eu estou com você, e abriu no Salmo 139. E começou a ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Nessa hora, meu coração começou a sentir um toque diferente. Eu sabia que, de alguma maneira, aquele dia ia mudar a minha vida. Ela continuou lendo o Salmo 139 mas quando ela chegou nos, nos versículos 13 e 14, aquilo realmente mudou a minha vida, quando ela leu assim, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Com 14 anos eu entendi que Deus me criou, que eu sou uma ideia de Deus. Mesmo com tantos problemas respiratórios, dificuldades de aprendizagem, Deus me criou. E eu perguntei para a Rosana, o que é que eu faço agora? Emocionado, com o coração derramado, ela disse, vamos convidar aquela pessoa que Ele criou para morar dentro de você? E nós oramos, e Jesus começou a entrar, entrou no meu coração. A partir dali, eu comecei a ter uma alegria gigantesca de viver quem me conhece hoje sabe o quanto eu vivo intensamente, porque eu entendi que eu fui criado com um propósito, que eu sou único, não existe outro Breno, eu sou insubstituível que eu nunca vou pedir a Deus para morrer, eu quero morrer Deus, eu sempre vou pedir a Deus, completa em mim o que o Senhor começou, porque eu sou uma ideia de Deus e ideias de Deus dão sempre certo, pra você ver né, eu odiava escola, e hoje eu trabalho com escola, então viva, você é uma ideia de Deus.